Oi pessoal, vou mostrar aqui o vulcão Vila Rica, esse majestoso vulcão e eu vou escalar ele esse é o início da escalada, você chega com as equipes né, as vans estacionam aí e na verdade aqui a gente tá numa época que não tem neve mas aí funciona uma pista de esqui ali você pode ver o teleférico aí então no inverno é tudo nevado e o pessoal faz skis, snowboard então eu acho que é a primavera que eu tô. E então a gente faz boa parte do trajeto a gente faz na terra, nas pedras na né, escalada e, e no, quando chega mais pra cima aí sim é na neve então tem que usar os crampons na, nas botas tem a opção de subir boa parte de teleférico, que é cobrado, né? Eu não lembrava que eu tinha subido de teleférico, mas eu acho que tem dois trechos. Mas então eu subi de teleférico, uma parte, né? E assim ah, tem dois trechos. Então esse é o primeiro trecho. E tem lá pra cima, aí ah, é opcional. Né? Então a gente sobe um pouquinho e para. Desce aí. E o resto agora é a pé. Tá? Então aí a gente está colocando é, os, os ganchos na, na bota, nos né, crampons. Né, Para a bota não escorregar. Então ó, esse é o início do, da caminhada, né, da escalada. Então pode ver que já começa com neve e tem bastante gente. Ó, porque a gente vai bem cedo. Tipo, tem que chegar às 6 horas lá na companhia tem que usar esse capacete de segurança, né? eles te dão esse, essa roupa é, com cores né para ser identificado a distância né? e também em caso de avalanches né, para te ser mais facilmente detectado né é claro que ali como era verão primavera sei lá não era inverno não tinha neve acumulada para provocar avalanche então estava tranquila a princípio essa é a minha equipe, esse é o instrutor né? e ele dá dicas né? de como usar a picareta por exemplo é, para apoiar né? e caso tu escorregue e comece a descer deslizando tu deve usar essa tática aí que ele vai ensinar tá? pegar ali e cravar na neve para frear né? porque senão tu desliza até o final, né? Porque mais pra que aí não é tão íngreme, mas mesmo assim, diz isso, e mais pra cima ele é mais íngreme. Então a gente tava numa equipe de umas umas 20 pessoas e só umas 5 6 conseguiam chegar até o final. Ó. A maioria para no Ah, essa aí é uma antiga estação, né? Que é, teve uma avalanche se eu não me engano, e, ou foi uma erupção e aí destruiu, e aí tá só a carcaça, ele está desativado então é isso que eu estou falando aí é, foi uma erupção, com certeza então, logo depois que eu fiz essa escalada, tá, acho que foi uns seis meses depois é, muita gente foi surpreendida pela erupção do vulcão Fazia anos. Esse vulcão ele é ativo, tá? Só que fazia anos, décadas, assim que ele não entrava em erupção. E aí uns seis meses depois assim, que eu fui, é, ele entrou em erupção e tinha muita gente lá em cima. Então tem uns vídeos na internet assim, do pessoal correndo, com, filmando assim. E atrás assim, o vulcão soltando a, a fumaça. Né? E o pessoal é apavorado. Assim e depois ah, chega assim a, a fumaça até eles fica tudo, não dá pra ver mais nada, isso é bem, bem sinistro. então ainda dá pra ter uma ideia da altura, ó. os montes embaixo, tudo mais baixo do que aonde a tu tá e uma das coisas que tu precisa é um óculos escuro ó. esse meu era bem ruim, tem que ser bem escuro porque a neve ela pode até descolar a retina por causa da iluminação do sol que reflete, então pode causar a cegueira, a cegueira das neves. Então, usar um óculos escuro sempre, tá pessoal? Usar protetor, protetor, filtro solar, porque tu vai se queimar. Aí tá? dá pra ver que eu passei. E, e aí o início da escalada, ele é íngreme, tá? Não parece tanto, mas ele é. Se tu cai, tu vai descer deslizando e tem que usar a picareta para se apoiar ali né? usar como tipo uma bengala você assim, sabe como um terceiro ponto de apoio então aí agora a gente vai vai caminhar mais um pouquinho e dar uma parada aí tem meu amigo ali, com, dá pra ver os ganchos, os grampons na, na bota né que é aquelas Aqueles ganchos metálicos Que ajuda então a... Tu não escorregar Então aí o Rastafari E... E a gente vai subindo E dando uma parada E tem vários grupos A gente segue tudo junto E chega a um certo ponto, eles olham pra cima ali Se tiver meio nublado eles voltam Só se o tempo tiver perfeito ele sobe até o final é, então eu tive sorte tá? que a gente subiu até o fim né? aí eu acho que a gente já tá quase lá em cima é quase lá em cima olha só faltando pouco eu tô bem felizão que a gente tá conseguindo então não foi muito fácil dá que eu já meio vermelho ali, eu acho que é do sol por mais que passe protetor, a gente acaba se queimando e tem muito vento aí em cima também, é um vento oh, frio eu acho que eu tô, ah não, ali já é, já é o comer, já to no come. aí tem umas cavernas, vou bater umas fotos dentro e aí olha só a cratera eu quase caí, foi muito sinistro, eu me desequilibrei, porque tu chega lá em cima e tu já tá com as pernas cansadas, só que tu nem percebe. Então, eu quase me desequilibrei pra filmar aí, e aí, por sorte, o, o guia tava lá perto e me segurou. <risos> eu podia ter virado no churrasquinho. E a sério foi muito idiota da minha parte. Olha, ó, esses gases aí são tóxicos também, não dá para chegar muito perto e eles te deixam tonto. Vai ver que foi esses gases, na verdade, que me deixou meio tonto. E aí, então a gente pode ver a altura, né? Olha a quantidade, né? E aí os outros, os outros vulcões que tem próximo. Acho que aquele ali é o Lanin, se eu não me engano. Ele é um pouco mais baixo que esse e eu acho que ele não tá ativo porque ele não tem cratera não dá para ver muito dentro porque tem aqui a parede mas se tu for no outro extremo ali tu consegue ver mas é bem perigoso aí. e olha só como é bonito dentro então ali tem a lava dá para ver a lava é, não deu para filmar daqui mas dá para ver se tu espichar o pescoço tu consegue e tem essas cavernas assim, com Lactites é bem legal Ó, teve mais gente que conseguiu aí eu também eu tropecei uma hora no, nos grampons ali, que eu tava com as pernas cansadas aí é um pouco da... ah, a gente descendo, ah, que legal tu desce escorregando e a picareta tu usa pra frear então, para subir é meio cansativo, mas para descer é divertido. É. é isso aí, pessoal. Então se gostar, aí se inscrevam no canal. Valeu. E até a próxima aventura aí. Falou.